Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bora jogar uma partida de PCL As... Vou fazer uma saga De PCL aqui do canal CL. O nome do jogo é PCL Você pode pesquisar lá A pré-história tá lá Nós vamos entrar aqui Vamos jogar Do próximo vídeo Eu vou deixar Qual time que nós Pega, entendeu? Outro time Mas vamos começar Tô jogando com o time brasileiro daqui Aqui eu estou usando o mod, entendeu? Eu tô usando o mod é, Vamos jogar pro Brasil Brasil, bora hum, Escolhi um time Qual time que eu jogo Vou jogar no time aqui Não tão conhecido, mas também é bom Bora ver Começar por ele Ó, Bora começar pelo hum, Bahia Bahia não, Ceará Vamos então, começar pelo Ceará não é um time tão bom, mas Também é bom, também é conhecido Mais ou menos, é, bora começar por ele Então os nossos jogadores aqui Os jogadores Original mesmo Não tem nem nada, mas isso aqui é mod Você quando abaixar o jogo Pesquise lá do da do YouTube PCL mod, você vai achar o vídeo de mod de time, entendeu? Então bora aqui. Segundo vídeo eu mostro. fogo, tá em primeiro, Forte em segundo, volta redonda, estamos jogando para série C, tá? Série A só joga outros times, beleza? bora ver se nós sobe primeiro jogo tá manual botar 12 minutos negócio botar vermelho e aqui cinza bora eles são nós são vermelhos e são cinza nosso time tá formado bora pro vídeo Estamos entrando aqui do jogo, bora, bora, bora, bora. Se você gostar dessa saga aqui, é o primeiro episódio, se você gostar dessa saga aqui, vou trazer mais. Bora. Mas estamos com ele tudo aí. Faz tempo que eu, eu vou gravar vídeo pra canal Agora com a camisa branca. Não. E joga com a não Joga. Tá branco. Tá, tá, tá, tá, tá, bora. Tô jogando com todos os jogadores. Jogador, eu não sei jogar direito ainda. Vamos pegar a mãe. Vamos dar calma aqui, entendeu? Agora eu vi. Acabei de descobrir isso. Vamos bater. bateu bem, bateu bem, bateu bem. Ó, nós temos jogando ainda não. Deixa eu pegar a mãe aqui. O jogador tá ali em cima. Opa, não chegou uma bola aqui. Tocando. Boa. Opa. Eita, quebrou, hein? Filho do céu. Eita. Aqui, ó. Opa. Eita, eita, eita, eita. Uh, eita, caramba, gente. Bora, bora, bora, bora, tão bem, tão bem, bem, bora, eita, uh. Boa, boa, boa, garoto, boa, garoto, eita, ai, poxa, bora, bora, bora. Esse jogo é muito bom, gente. Gente, esse jogo é muito bom, cara. Olha o nosso tocado aí, mano. Olha. Tô tudo. Tô com tudo. Tô com Tô com errado. Tô com tudo. Tô com tudo. Tô com tudo. Tô com O cara é foda, mas tô pegando muita estratégia de jogo. Fazer esmarro, mano. Boa. Boa, time. Boa. Cara, nossa, tô como errado, mano. Tô como errado, tô com errado. Se tá gostando aí, deixa o like. Eita. Quebrei, quebrei, cara. Quebrei, cara. Ele vai marcar aqui, ó. Ele vai marcar o. Acho que ele vai marcar sozinho, mano. Não sei. Tu ah. sabia que ele ia marcar aqui, mal de ouro. caramba. Vamos embora. Não era pra tocar pra cá, mas não vem muito, cara. Não vi muito ousadito. Ih, meu Deus! Que jogada foi essa? Que jogada. Que bola bonita, que bola perigosa. Bora. No meu joguinho aí, nós não tá. Tô muito bem ainda, não. Eu tomei cartão ou ele tomeu cartão? Meu Deus, mano tá quebrando, tá quebrando. Mano. Tá quebrando mano. Eu acho que nós vai ganhar esse jogo não, mano. Eu acho que nós vai ganhar esse jogo não, mano. não, Não vai ganhar esse jogo não. Mano. Bora ver, né, mano? Meu joguinho, eu treinando, tô treinando bem aqui. Não sei qual os passos ainda certinho. Tá do meio difícil, meu fácil eu não entendo qual os passos que tem aqui Olha uhum. essa mistura. Toma essa, goleiro Toma essa Nós uhum. chegamos lá quase, quase, quase, quase, quase, quase Estão bem também, né, mano? Quem tá perguntando Sabe que Foi de truque Mas vai voltar, tá? Só muito é fazer uma saga desse negócio aqui Chegando a série A Se a gente chegar lá Se a gente chegar também tá de boa E Vai é voltar com os vídeos de truque Não sei porque o meu botão tá ali em cima Vocês estão vendo aí né mano? Não sei porque ele foi parecer lá em cima Mas eu tava seguindo ele Mas bora Esse jogo é novo Tem um novo dele eu vou ver se eu, trago. Se eu faço a zaga do tipo, assim. Acho que é o 2, não sei Não sei direito Comecei agora, entendeu? Eu sou muito recente desse jogo aqui E a saga do Old Truck vai voltar Ok, de aí não está com a saga do Old Truck de volta aqui, claro. Uhum. Uf, caramba. Não deu pra pegar, mas se mostrar certo bateu ali, isso foi melhor. Olha lá, olha pra mim. Sem praça, bola. Também, também, também. Também Episódio é.. Vamos tentar, não né? Vamos tentar, ó. Quebraram, quebraram, quebraram, quebraram. E ah. aqui né, mano? Que foi muito burro, vai cartão e meio por ele, cartão vermelho. Ele... É tipo pegando cartão já. Eu não entendi nunca. Diz aqui, esse cartão e meio aí, não. Eu te vermelho, ixi a jogada. Foi essa. Caramba, mas aqui aqui não tem jogada não, né mano Não tem jogada não, mano Poxa Não tem como fazer na mão, só devolvendo pra ele mesmo O homem Fazendo minha jogada eita, eita, se fosse pênalti aí, ó 2x0 pra eles. Nosso time tá meio cansado, mas tá bem. Mas embora aí, continuar com o cansado. Bola que começa com ele. Posso de bola com eles. Bora tomar, bora tomar, bora tomar. Hum, caramba. Pelo dois dele saíram, mano bora, vir, bora vir. Eu eu bem, eu ver bora ver se nós tem esse aqui lá quebramos Também, também bem bem Agora Vou meter no meio do outro lado que Tem, né, mano? Tudo goleiro, só tudo goleiro, filho Caramba O jogado foi essa? Não vai arrepender Pro primeiro e pro outro Nós jogamos Nós estamos perdendo nos primeiros episódios, oita, quebrou muito ali, na semana, na semana. Saúde. Meu primeiro episódio voltou, já começa assim, com essa saga que eu perdi, bem... de truque mesmo, assim, Tentando trazer um pouco de diferenciado aqui para não. Se bater aqui, vai ser o melhor. Quebra. E tá, Acho que bateu um de aqui né? E acho. Não, não que tanto que tanto, que tanto Tá melhor Eita o goleiro deles, hein Tá meio mesmo para nós ganhar Menos 1 um a zero saindo Vamos ver se eu que nessa 1 a vou dar uma treinada Depois dar uma treinadinha E Próximo vídeo nós estamos melhor Próximo vídeo nós estamos melhor para gravar 3, próximo vídeo vai é tá melhor aí dá para não perder jogo assim não jogo decisivo desse mano fala do homem fala do homem fala dele fala dele fala dele meu. Fala do homem Ó, Fala do homem Deixa um devolver Opa, fala do homem Fala Fala do homem, filho Fala Ai Ai, Ai essa daí foi duro, hein Ai, mano <risos> Esse foi duro, hein, família Olha como tá voltando aumentando Devagarzinho, mas vem Vamos cobrir aí Certinho certinho, Acho também, também 4 cm 4 cm lá não, está de lá, não é? né? volta no próximo, próximo vídeo, aqui fora, senhor assim. e tem que, ter que, ter que de fora. Né? Fala deles, fala deles. Filho. Fala dele. Fala dele. Fala o nome. Não dá pra subir aqui não. Perdeu o pro goleiro, mano. Porra! Fala do nome, fala do nome! Fala do homem! Fala do homem! Fala do homem! Fala dele! Fala dele! Do homem! Do cantinho! Fala do homem! Aí, aí, aí. Finalzinho, se vocês puderem ver, que eu tô bom! O garacinho vai fazer um gol! Esse jogo nós vai mais não, acabou já! Só chance, só próximo jogo. Fala do nome, né? Passa o mal tocado. Passa sucedido, passa o mal seguido Não, botou pressão lá. Botou pressão pra mim. Falando. Tá quebrando assim ó. Aí, filho, olha Tá se devolvendo né, Também, também, também abre ele Padre o âmbito Posição Vamos <risos> ver, passou um, passou outro Passou, vai bater Eita, quebrou Quebrou nem de ar, hein, né? Quebrou três minutos, o cara cresce E morre Vamos ver se não é isso Mas tem Mas tem fogo para isso, né? isso aí, vamos Peraí, tudo. Vamos estar com o crédito do Michael Lenny. Tá, mas assim, caiu uma folda difícil assim. Próximo vídeo nós voltamos com tudo já. É, o Fortaleza então tecnó REI sistema que é o outro. Lá começou com zero ponto aí o banco fodeu primeiro. Fortaleza também perdeu. Pois do próximo vídeo nós voltamos com tudo. Falou. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E vai ter a parte 2 desse vídeo, hein? Não, não. Episódio 2. Parte 2. Um, é, episódio 2 vai ter o um, episódio 2 desse vídeo aí, beleza? Então, falou. Boa noite para todo mundo aí. E o vídeo volta amanhã.